Ei, pessoal, <risos> tudo bem? Olha ah. o Edu já chegando. <risos> Oi, Sam, obrigada por mais uma vez estar aqui. É tudo nosso, né? Tudo nosso de amor, de carinho, de força, né? Que delícia ontem e hoje estar aqui com você de novo. O que, que foi ontem, né, minha gente? O que, que foi aquilo ontem? <risos> Muito forte, né? foi maravilhoso. E você, tá bem, Sam? Vocês que estão aqui, como é que vocês estão? Alguém quer compartilhar alguma coisa antes da gente começar? Sam, como que foi sua foi noite? Bem. Foi ótimo, a minha noite foi curta, né? Porque eu fui dormir tarde, fiquei super acesa, hum. a energia fica vibrando muito forte, a gente não... <risos> depois tu consegue desligar eu fui estudar <risos> fazer muitas coisas quando eu viram quatro horas da manhã eu é assim. quando terminou já era uma né ainda fiquei é. mas é muito forte é muito bonito também e aí vem né depois as, as sensações as insights que vem desses momentos que a gente compartilha porque a gente está sempre recebendo né Marise é, aquilo vai essas frequências, essas, essas energias vão entrando, trazendo clareza, abrindo espaço né, dentro da gente um pouquinho a cada momento, um pouquinho a cada dia. Né? Eu acho que esse é o, é o, é uma, é o trabalho, né, de certa forma, a gente todo dia abrindo espaço para esse novo, né, que a gente falou antes do novo humano, as novas formas de ver é, a nossa luz às vezes, a gente é, às vezes a gente considera que não tem, ou, que não, ou acha que está escondido, não percebe bem. Uhum. E a gente vai vendo cada dia mais um pouquinho, né? Então é, é, muito, é muito lindo. Cada dia a gente acorda de um jeito assim, mais expandido, pelo menos é comigo, assim. Uhum. Mais são mais clareza, mais leveza também. Que, né, que coisa é linda. Quem é a Sandra hoje? A Sandra hoje é, é alguém que todo dia tem mais vontade de estar tá, é, vibrando nesse amor que há algum tempo atrás eu não, eu não sabia nem que, que era, nem se existia exatamente que, qual era essa confusão toda. Mas hoje essa Sandra sente, percebe dentro, né, dentro do, do seu sentir realmente, do, do coração, da energia, do seu campo, desse, dessa coisa maior, que cada um pode dar o nome que for, e, e, mas é o sentir, eu acho que é o sentir dentro, né, que a gente busca, e, e eu sinto, e quando você fala, né, eu, eu sempre te agradeço, é, quando você traz a clareza das suas experiências, que você se vê já num outro lugar, é, eu acho muito lindo, porque traz é, como se fosse as palavras do que eu vejo, do que eu veria, mas ainda não vejo. Mas eu já me vejo lá na sua fala também. Né? Então eu já me vejo nessa. Nesse lugar, desse amor pleno, dessa união, desse compartilhar, de estarmos todos juntos. E até ontem você falou uma coisa que foi interessante e ao mesmo tempo ainda não é comum para todos, né? Tipo, eu sinto que eu não existo, né? que não Ah, nossa, eu mandei essa, né? Não, mas eu é assim... Fiquei, eu fiquei com receio de falar, que falei, tem que falar, eles têm que falar. Não, mas Fala. eu estou assim, trazendo isso porque eu senti o impacto do que significa, assim, eu senti em mim, porque é tão, a princípio, estranho, se a gente não tá é está conectado. Então, assim, o que é isso? Né? Que viagem é essa? Eu não entendi. E a gente... E a gente deixa pra lá. Tipo, ó, isso aqui eu não entendi, vou deixar no canto. Isso aqui eu entendi e vou pegar. O é que ela tá falando, né? E aí é. Mas eu, agora eu consigo sentir. Eu sinto. É uma compreensão além do cognitivo né? que é não existir mais nesse corpo ou nessa, nesse corpo nessa conformação que se apresenta, né, aí de, dessa polaridade, de você ter que ficar ali batalhando e decidindo e disputando, e é uma disputa interna, é, é uma batalha interna você com você mesmo, é você com seu corpo, é você com outra, é com é. as pessoas da sua casa, é o tempo todo, né? É isso. E é aí isso. você, é, quando você e quando fala, acaba você... tudo isso, né? É. E, não, e não existir, eu também entendo, como é, ser o todo. Para mim, que acaba é isso. Aí acabou coisa. a briga. Acabou a briga. É legal você <risos> falar, porque bem nessa... É. E, e, e assim eu não lembrava tá? e coincidências também não existem eu falei, ah deixa eu olhar de novo o que tem no livro, conversando com Deus só pra gente seguir uma linha apesar de que a gente está super conectada, que acho que vocês perceberam a energia a energia está tá maravilhosa é, mas isso não são eles colocando em nós só que somos nós que estamos produzindo esse momento com a nossa união aqui é, então é muito lindo, e aí eu abri no, no livro hoje cedo, porque eu não dormia nem a pau ah, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver, aí estava falando sobre as relações você chegou nessa parte, né, que fala das relações do mundo, a sugestão de Deus é, para como a gente vive os nossos relacionamentos, seja amorosos, seja amizade, seja família e aí é, é assustador para qualquer outra pessoa porque ele fala, ah, vocês precisam, pelo menos, pelo menos, é, saber se respeitar para entrar numa relação. E não tem como você só amar o outro é, e você não se amar. Não existe isso. É, vocês, ah, mas eu amo o outro e não sei me cuidar. Não, é, na verdade, você nunca chegou a nem amar o outro. Então ele tenta explicar que, na verdade, a, as relações, elas estão para que cada um, siga o seu caminho claro em fraternidade mas não na imposição e no espelho de que o outro tem que fazer qualquer coisa e tudo que tá ressoando demais que é aquilo que a gente sempre fala nada mais é do que um algo que você tá deixando escurecido do teu eu né? porque você não modela não são ideais é, ah, é aquela pessoa que vai me completar e me fazer feliz isso não existe E fala que são experiências para você viver com individualismo. Ele até fala, brincando, se vocês quiserem ser egocêntricos, <risos> aí você fala, o quê? Deus tá falando para eu ser egocêntrica? Para eu ser Para eu pensar, eu falo, se você não pensar em você, quem é que vai cuidar de você? Nossa, que dependência. Ai, ah, eu só sou feliz. E aí ele explica o porquê que a ruptura das relações são muito dolorosas, porque as pessoas nem ao menos entendem a própria estrutura de amor e respeito, então elas foram tão desrespeitadas ao longo da vida, é, ai não, eu vou suportar aquela esposa abusiva, aquele esposo abusivo, porque o amor vai vencer, porque eu vou conseguir, e a pessoa toma na cabeça, toma na cabeça, toma na cabeça, porque ela acha que aquilo é lindo, ela romantiza, é, o apego e a dependência, é, e aí Deus fala assim, nada a ver, ninguém é obrigado, né? sai fora, nada a ver, agora, se você está numa relação que você atraiu, e você construiu, né, e você fica criando história, aí é outra, são outros clientes, é você mesmo sendo convidado a ver a si porque não existe outra finalidade das experiências, é deixar cada um, escolhendo o que tem que escolher, sem julgamento. Alguns anos atrás, quando eu li isso, gente, eu, nossa, né, isso aqui é muito profundo, né, e aí, desde lá de trás, eu comecei a exercitar, faz uns cinco ou seis anos que eu exercito esse negócio, e vai exercitando, ó, não julga, aí eu falo pra mim, não julga, não julga, não dá, nada a ver, e aí você vai melhorando, esse aspecto, e aí eu queria dar uma boa notícia para vocês, que eles falam, Ai, por favor, compartilhe, eles precisam saber, porque todo mundo está ali, ó, tá, todo mundo. você acabou de chegar, e as pessoas estão chegando tudo atrás, rapidinho, e tem um monte na Terra que já chegou, então é nosso, é o nosso lugar, então escuta com o coração aberto, porque é verdade. Não ter julgamento no seu inconsciente de nada. Você não vê mais como certo e errado mesmo. Você, só, você não se incomoda com o estilo de vida ou forma de pensamento que os outros estão tomando. E nem muito menos você sente aversão, medo, né? porque você reconhece tudo isso dentro de você. É verdade, esse lugar existe e você escolhe se manter num lugar que você pode ouvir todas as conversas da vida real em estado de consciência plena. E você olha você conversa, sério? E, ai, tranquilo. E deixa a pessoa, na, respeitando o lugar onde ela está. Essa é a liberdade desse trabalho que está sendo transmitido aqui para vocês, a que eu nem tinha ideia que seria... Tudo isso é um estado de paz real que ecoa lá no teu fundo. E aí, a mãe Maria, com o Sananda, que eles estão aqui num fluxo ajudando, querem passar uma coisa assim para a gente. Eles falaram já ontem isso, estão repetindo, repetindo, repetindo. Você já prestou atenção, Marisa, já prestei, acabei de prestar atenção. Tudo o que vocês negam, que vocês foram, vocês entram em estado de conflito. Porque negar o outro é negar você. Tudo o que você nega no estado de consciência fora de você é um estado de consciência em negação do teu eu, de uma história que vive também dentro de você. A partir do momento que você assume o que você está sentindo e várias vezes que você assume, que você sente, ao invés de se repudiar, falei eu assumo. Poucas vezes você vai ter que voltar nesse lugar. Porque assumindo, você tem a capacidade de reeducar aquele lugar. Não assumindo, fingindo ser um bom samaritano, fi, samaritano fingindo ser um personagem, você não chega em unificação. Então eu acho que ficou claro, acho que é só a cerejinha agora, uma, a segunda cerejinha que vem é, a gente entender. Cara, então se eu ficar... Se eu sentir alguma coisa X e P... É, é só eu assumir aqui dentro, eu assumo tu E aí eu, eu volto no eixo. Agora, se eu não assumo, eu não posso sentir isso. Eu fico negando, negando. Você não está sendo você. Esse é o caminho da tua liberdade. Tá bom? Exatamente. São fala, meu amor. Eu acho que é isso. Eu me vejo assim, chegando lá também, nesse lugar. Me vejo mesmo. Super, é, todos vocês, é, todos nós. E assim, é um treinamento, eu vou dizer, assim, para ninguém se desesperar, porque uhum. para a gente chegar lá, no início, eu achava que seria impossível, isso não faz é. parte da questão humana, né? isso não é possível, a gente nunca vai chegar lá, Ok e eu e era cada pancada porque eu, era muito legal eu assistia umas aulas com um médico que eu amo assim e, e falava disso dessa consciência né é, e ele falava e era cada pancada cada aula cada semana ele falava assim, às vezes as pessoas entravam né e falavam reclamava do marido e, mas você já agradeceu esse anjo que está na sua vida te mostrando e aí assim como assim todo mundo ficava assim né como assim, anjo? Eu estou uma fera, eu quero jogar <risos> ele pela janela. Então, vai, a gente vai treinando esse olhar muito é uhum. consciente. É consciente, é, é um treinamento, como, como aprender a fazer uma comida, como aprender a como hum, malhar, como qualquer coisa. Eu e acho que a gente vai, porque é um condicionamento de brigar, de ah. negar, de se negar, negar o uhum. Então, fulano é feio, fulano é bonito a gente presta, a gente não presta e quando a gente vai fazendo esse exercício que demora um pouco a gente vai conseguindo aí a gente vai tendo vitórias, né? pequenas vitórias ah, hoje eu consegui hoje eu consegui aí é. Você vai ver, é, possível. É. é possível é possível, é possível. Né? Vai construindo, você vai e aí vai tendo, obviamente, os desafios. Aí vem aquelas pessoas que são mais desafiadoras. Tipo, vamos ver se você está pronto para a próxima fase do game. Porque você fica tá bom lá no bonequinho e pro lado de fase, você tem que mostrar que conseguiu, né? Aprender. Exatamente. Então, é... Exatamente. deixa não desistir, gente. Não desistir. Uhum. Nós, hoje, eu sei estou chegando lá, ainda não cheguei sem céu, mas Vai eu sei que é possível, eu sei que nós conseguimos e a gente veio aqui também para isso. Exato, né? exato, e... até, é legal, pode falar, Sani, desculpa, não quero não, eu pode continuar, continuar Vai, pode, pode falar, pode falar na sua linha de raciocínio. É, é, eu, eu vejo isso, né, eu estou sentindo raiva, ok, eu senti raiva, mas eu, Aí eu, eu entendi, eu percebi, eu, agora eu posso atuar também. Pronto, uhum. eu posso sentir outra coisa. Eu posso entender e também posso escolher sentir uhum. outra coisa a partir daqui. A partir daqui, eu vejo e posso fazer diferente. Uhum. Sempre. Então, quando a gente fala, tem, nós, nós temos escolha, é, nesse sentido mesmo de eu agora... Sim, eu participei disso, eu senti isso, eu vivenciei essa experiência, que a gente teoricamente, né, aprendeu a dizer que é negativo, positivo, e é bom, isso. é ruim. E, bom, então, eu, eu, eu considerei negativo isso, eu gritei, ou eu, eu me aborreci, ou xinguei, ou até mesmo julguei, né, na minha mente aqui. Hum. É, entendi, vi agora, nesse momento, eu não preciso achar que eu sou um monstro, nem que tá tudo errado. Mas como eu posso fazer um outro caminho? Ir por uma outra. E a partir de agora que eu compreendo. Agora eu compreendo. Eu faço, mas eu compreendo. Então agora eu posso escolher. Porque antes eu não sabia, eu não via. Eu simplesmente fazia. É, eu não sabia que tinha a possibilidade de escolha. E aí agora a gente está treinando. E, e é lindo isso que você está falando, Sam. Eu, eu passei por uma prova assim, é, é assim. Acho que nessa encarnação, né? Mas para mim, o que pegou para essa personagem foi a coisa do, do aprender a me impor para ensinar do outro lado que ah, relações abusivas ou que a pessoa está passando do limite é, ser bonzinho não é deixar e aceitar tudo, né? E era isso que o, o plano espiritual estava me explicando. E as maiores provas que eu tive assim foram com pessoas pontuais né, da, da minha família. E foi difícil, eu tive que dar um... É, de impor, de, de gritar mesmo. Porque as pessoas não estavam não entendendo o que elas estavam fazendo. E não era de vítima nada não, da minha parte. É porque as pessoas não estavam entendendo. Então, e aí vinha eles falaram, vamos, você escolheu, aprenda. E, e isso é simples você está aprendendo a se amar. E as outras pessoas estão aprendendo que elas precisam ir até um certo limite para entender que, transpassando aquilo, ela está te fazendo mal. Então, você não pode deixar, porque a primeira pessoa que precisa se amar é você mesma. E aí, eu comecei. Aí, fui com um parente, foi depois com uma outra pessoa. e, e assim, Foi difícil para mim. Mas, depois, eu falei, caramba, isso é me amar. Porque eu estava eu eu tava me machucando. Né? É, algumas pessoas da internet também... É, assim eram, são pouquíssimas gente assim graças a Deus quando eu estava em televisão era mais forte isso né os ataques e aí me vinha assim filha vai bloqueando um a um porque eles não têm discernimento de diálogo nesse momento mas são filhos maravilhosos que um dia vão acordar então você não precisa ficar passando por essa circunstância e nem trazendo esse tipo de energia para o grupo então assim espere que vai ter o tempo certo desse filho então eu fui bloqueantei até uma pessoa aqui, a Regina foi lá, é uma linda, gente. Ela é cheia de luz, ela é maravilhosa. Passou por uma circunstância super desafiadora. E eu entendo todas as feridas que marcam a alma dela, assim como eu tive as minhas. E honro muito você. É, e ela até tá falando, você tem que me bloquear aqui <risos> também. Porque, porque no Instagram teve um período que ela tava passando muito difícil. E aí ela começou a escrever coisas bastante é, é, contundentes, mas acontece, sabe Regina? Eu não estou aqui é, te condenando nada, estou falando que todo mundo num momento difícil mirem alguma coisa para pedir socorro, né? E eu nunca te neguei socorro, estou aqui para isso, mas eu infelizmente tive que bloquear como... Uh, o universo acabou jogando a gente aqui na Terra, todo mundo na mesma vibração, para a gente aprender a se relacionar nesse mesmo patamar frequencial, para se elevar e depois ir para outros lugares. Nós aqui, a gente não venta para outras dimensões mais elevadas ainda, alguns um pouco oscilam, por quê? Porque a gente ainda não tem esse discernimento, então nós fomos separados, então o bloqueio não é uma excusa, não é um escurraçar, não é, é uma oportunidade de reflexão, né? É uma oportunidade, porque eu tenho o direito de escolher né? o que, ao menos o que me faz bem ou o que não me faz bem, porque esse foi o meu grande passo para o meu respeito. Então eu deixo uma lição aqui para vocês. Vocês não precisam aguentar a paulada de ninguém, tá? De ninguém dos seus parentes ou de ninguém da rua. E não digo contra-atacando, mas se retire. Deixa a pessoa refletir, você não precisa ficar ali. Porque vai chegar uma hora que nem vai te afetar mais. Sabe? De verdade, sem assim, você lê E está tudo bem. <risos> que nem um, uma grande amiga do. Ai, como é que é o nome do, do canal? Acho que é dos Mestres Ascensos. Ela postou uma mensagem que, que eu canalizei da Mãe Maria. E certamente pouquíssimas pessoas vão entender a profundidade naquela né, mensagem. Porque a mãe Maria não escolhe um lado. Para ela é óbvio, só existe amor. Mas quem acha que precisa defender <risos> com briga, ódio e violência é, vai sempre escolher uma ponta. E acha que precisa, para defender os interesses precisa machucar as outras pessoas. E não é esse o novo humano. O novo humano quer reconstruir com carinho e, claro, com força, mas sem machucar mais as pessoas. Não precisa. As pessoas que fizeram o que fizeram, elas vão ter o que precisam para poder obter o devido crescimento. Mas com muita misericórdia, gente. Não é feito no escurraço. Senão, o que, que os mentores espirituais estariam fazendo aqui? Ajudando, inclusive, aqueles que a gente condena muito. Né? Eles não atacam eles não dão martelada na nossa cabeça, uh, não existe crucificação, não existe tudo que a gente fala, não existe, isso não existe, está na nossa cabeça. Nós que fomos criados com esse endurecimento de sempre julgar, criticar, ferir a si mesmo e o outro, e está na hora da gente parar de uma vez por todas, né? e, e falar com amor é também dizer o que precisa ser dito, que é o que a mãe Maria esses dias me falou eu sempre vou vir com amor mas se porventura um filho estiver tomando uh, decisões e ela usou termos dificílimos de, de, de reproduzir, que eu não lembro mas sabe termos que a gente usa aqui de idiotia uh, de burrice de petulância, de ignorância de, de assassino ela usava com amor veja se tu és um assassino hoje, se tu és aquele que fere profundamente é, com trocas de palavreados, críticas, fofocas, e aí ela foi, ela, ela falou assim, lembre-se, o amor, ele vem com amor sem ferir, mas ele constata uma verdade consciencial que você está sustentando naquele momento para que você ressignifique as suas ideias. E é maravilhosa, né? Ela tá, ela tá muito certa, então pelo amor de Deus, nunca se sintam feridos de nenhuma maneira porque ferido todo mundo já tava a proposta desse canal ou de qualquer coisa que eu escreva ali, porque eu também nasci uma pessoa ferida é, a gente ressignificar, curar com muito amor essas feridas e mostrar toda a força que vocês têm depois que essa ferida parar de doer, porque ela vai cicatrizar e vocês vão se erguer porque é o que está acontecendo comigo e eu sei que está acontecendo com muitos de vocês, porque não sou só eu, é todo mundo. É todo mundo nesse jogo. E isso é fantástico. Eu tenho amigas que se irritam com o jeito que eu falo e tal. Eu falei, olha, eu não, eu não falo assim porque eu quero é, agradar alguém. Eu falo assim porque a minha personalidade precisou que eu fosse assim, porque eu sou a primeira pessoa que preciso você amada por conta da minha história da minha personalidade então eu criei isso, porque é tão gostoso você ser suave com você mesmo eu fiz isso primeiro para mim e aí eu escolhi compartilhar e se todo mundo veio aqui é porque talvez vocês estivessem também com muitas feridas abertas precisando cicatrizar então, por isso que eu compartilho o meu processo. Eu não sou especial, eu não sou nada. Só sou mais uma na história que tomou na cabeça. Né? É isso. Você é, é, falou é, é, alguma é, é, coisa? É, é, é muito <risos> bonito, porque é, a gente, em algum momento, não se identifica com é. algumas pessoas, com uma forma de falar. E ok, porque é exatamente isso. É, é, a gente vai contribuir com algumas pessoas isso. daquele isso. jeito que a gente é e isso. vai ter tantas outras milhares de pessoas que vão ter jeitos diferentes, que vão acessar de uma forma muito precisa, muito melhor isso. do que de repente a nossa forma uhum. e, e é para isso que a gente é diferente. Porque se fosse tudo igual, botava tudo num saco, chacoalhava lá, jogava pra cá, jogava pra lá, acabou. Mais fácil, né? <risos> Aí, só que, Nossa, só que não. Olha, se a gente for comprar coisas muito simples, né? É, filhos. Nós que tivemos mais de um irmão, nós somos diferentes. Nossa mãe teve filhos diferentes. Nossa avó Isso. teve filhos, teve mais de um filho, dois, três, cinco, dez. Todos são diferentes. Se nós temos filhos, mais de um, são muitos diferentes, muito diferentes. Muito diferente. Não, tem, não tem como ser igual. Então, se você se compara, é, no, nesse, no âmbito é que é fácil de, de, de identificar, se identificar, na família. Você tem o mesmo pai, a mesma mãe, você tem irmãos e vocês são completamente diferentes. Por quê que você acha que o outro tem gostado do seu jeito? Ou você tem que gostar Exato. do jeito que você não é igual nem teu irmão? É que muito tem uma, uma retaliação, é, essa engrenagem do humano antigo, ele tem uma retaliação muito forte por trás, e até as pessoas que acham que não, eu vejo esses traços, seja no tom do que fala ou até na própria conduta. Né? Olha, é, entra num, num funil, né? você só serve se você me agradar. Você só serve se você entrar nas minhas ideias. Você só serve se você gostar das mesmas coisas que eu. Você só é legal se você se vestir do jeito que eu gosto. Então, assim, é, e, e são moldes, né? São retaliações. E, e aí a gente está aprendendo que não é esse o caminho. É, eu, não, eu não vou ser da forma como você acha que, que eu tenho que ser. É, só para te agradar, isso, de novo, entra na dependência emocional e da, da falta de amor que as pessoas têm em si mesmo de querer agradar doentiamente, todas as, de uma forma doentia, todas as pessoas né? não, como eu me sinto bem? Né? Como, como é bom para mim? nossa, mas eu vou ficar assim porque é legal para o outro mas como eu acho que eu fico bem? para mim, o que, que é importante para mim? Ah, mas ó, eu não aceito. Ah, então a nossa amizade não vale. Porque se você não me aceita como eu sou e eu estou aceitando você como é, realmente não está fazendo sentido. Assim. Então a gente precisa vem, ventar para outros lugares. E tudo bem. Que aí você vai para um grupo que está começando a ampliar e esse grupo depois vem também. Porque ninguém é mais ou menos, né? todo mundo vem. <risos> então é, é isso, é, um, é uma liberdade de ser. É, de todas as formas, desde a pessoa que está muito doente, que está passando por alguma situação, e desde a pessoa que é, é menos doente. Né? É um se colocando no lugar do outro. Né? Se colocando no lugar do outro, você entra num estado de compreensão muito mais profunda. Né? Agora, se você nega o quem... Tá mal, tá com algum tipo de problema não sei o que, aí você começa a negar, também é uma forma de retaliação porque você não se colocou no lugar do outro para entender o que que tá se passando naquela história lá dentro, e geral, tá gente não tem nada a ver comigo agora, bem menos eu não, realmente não, eu só uso como exemplos aqui pra gente tentar costurar algumas ideias e vocês jogarem pro para o seu dia a dia e encaixando com a história e a realidade de vocês, que também importa. Não importa se vocês estão sentindo dor ou leveza. Tudo isso precisa ser avaliado, visto e não negado. E também não numa defesa absurda. Ah, se eu estou leve, está errado você sentir dor, que eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Opa, pera lá. Você também há pouco tempo estava lá. Olha para isso. Vamos lá. Agora já é outra história, se a pessoa escolhe defender absurdamente a dor ou a leveza e você tá ali, você conversa não vai falar boa sorte e um dia você vai conseguir, eu tenho certeza não há peso nisso né? porque é a própria pessoa se sustentando nesses lugares tá? porque é ela quem decide se fica ou sai ou se para de condenar, tanto uma via quanto outra ah, então a gente precisa tomar muito cuidado nesse certo e errado que a gente ainda tem. Eu sinto ventar tá lá no fundinho, assim. Vem igual um bafinho assim. Olha, eu tô aqui, eu ainda me comendo. Ai, você tá ainda aí? Oh, que saco! Exatamente. Está sim. E a gente não pode negar. Exatamente. Se você nega, você não reconhece. Se você não reconhece, você não vai olhar e cuidar, e eu, eu costumo dizer, tenho dito muito recentemente, né, quando a gente começa a se conhecer mesmo, a olhar tudo isso, é, é um ato de amor, você, Por você começa a se amar, aquilo vai abrindo aquele conhecimento aos poucos, que às vezes no início era tão horrível, tão assustador tão, tão, que vinha tanta negação quando você começa com amorosidade a olhar para aquilo, aquilo vai trazendo vai abrindo um amor dentro de você e não tem como esse amor não se espalhar para além de você, porque quando você reconhece você mesmo é alto, mas porque o espelho funciona para os dois lados, quando você vê uhum. o outro, você se vê você tá aqui, você reflete, né, é, é via dupla, né, é na hora, ah, que não hora. gostei, não. você viu fulano, não sei o que, tá, tá, tá. eu falo assim, e você, você se viu? Aí a pessoa, não, porque eu, eu falei, você se vê, e o, o mais incrível é que não, não ainda não chegou, é. ainda não, não chegou, e pode ah. ter, você pode ter tá bem trabalhado num ponto uma questão isso. que era muito Exato. contundente você ah, diz, ah, pronto, é abriu muito, um toquei. aí tem mais uns cantinhos é igual uma casa cheia de faxina não vai dar faxina ah. em todo mundo, um dia. você vai, vai ter um armário Sempre uma gafeta, alguma negócio. coisa tem gente que fica lá ah, isso aqui eu não vou mexer, fica um <risos> ano fica dois e você vai jogando coisa lá dentro que também você não quer saber. Mas chega um dia que, quando quiser é, tem que abrir aquele negócio, vem visita, você tem que, porra, agora eu tenho que olhar. E você vai lá olhar e vai dar uma geral. Pode não ficar maravilhoso, você pode dar uma guaribada, ficar é, bonita, você inteiro, fala, hum. mas você olhou e vai olhando, e vai olhando, é. vai olhando aos poucos. Não tem esse é um processo, gente é, todos nós temos ainda coisas, coisinhas uhum. coisonas, às vezes mas vamos devagar mas assim amor, a palavra essa palavra de ordem que a gente precisa trazer todo momento, acorda de manhã e pede assim, ó eu quero me encharcar de amor em todas as minhas células levar isso para todo o meu dia pronto e vai mas pede pede consciente pede para que isso entre em você sem você nem você nem sabe pode nem saber exatamente Nem sabe exatamente o que é isso mas só pede e vai deixando Sim. entrar vai deixando entrar porque esse amor vai trazer para você vai fazer em você a transformação e como um espelho que vai refletir o outro. Você vai ver também. Você vai radiar aquilo pelo outro. Você vai se ver no outro. Ah, agora sim. Ah, agora eu entendi. Agora eu vi. E vai começar a ficar tudo muito melhor, muito diferente, muito leve. Aí vai, você vai começar a ver, a gente vai começar a ver. É possível, sim. É possível nessa vida. É possível como ser humano. Eu, eu vislumbro isso. Tem um monte de coisinha ainda para limpar lá as coisas as gavetinhas, mas eu vislumbro que um dia eu vou conseguir fazer essa, essa geral, né? E vai, e vai fazer aquela é. manutenção para aquilo ficar. Né? É um processo. É um processo. O Sananda fala muito é, um tempinho atrás que ele falou. Por que não pode ser agora? E aquilo me deixava com uma pulga atrás da orelha. Aí ontem, né, veio, através da Mestra Nada, vocês já são, você já é, você não encontra, você nem acha, você só descobre que é. E como é se descobrir neste ser, né? É, é um, fica uma reflexão, se, se a gente vai continuar a contar essa... Essa história é aí, eu tenho muita coisa para ver. Mas vamos supor, tá me vindo uma metáfora aqui que nem a nossa casa. Eu falo pela minha rotina porque eu e meu marido a gente põe a mão na massa, tá? Gente, gente não tá empregado, nada essas coisas, não é, ó, A gente que faz tudo e delícia, tá ótimo. Todo dia tem uma louça para lavar um chão para varrer, ainda mais com dois cachorrinhos que eu tenho. Que aí faz cocô mole, tem que lavar a sacada toda 10 da noite, né? E tudo bem, sempre vai ter alguma coisa é, para você limpar, para você olhar. Só que aí você começa a olhar com uma outra perspectiva. Porque chega uma hora que você conhece toda a sua casa, que é igual quando você se conhece por inteiro, você sabe quem você é. Chega uma hora que você. sabe. Se você é um autoobservador, você percebe as suas reações em meio social, de olhar aqui para dentro sem ficar... Ah, Não, aqui dentro, cara, aqui, sem ficar espelhando, jogando na cara do outro. Não, é você mesmo, você jogando na cara. Olha isso aqui. Hum. Aí você fala, eu sou, eu sou seu amigo, hein? Tô sendo seu parceiro, tô sendo... Nossa, eu tô aqui te respeitando, deixa eu te ouvir. O que que tá rolando, o que que tá pegando aqui dentro? Se você fizer isso minimamente um mês, direto, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, prestando atenção também nos seus sonhos, que isso também é uma forma de você analisar o, o que o seu inconsciente está trazendo para você, se é que às vezes você também não se lembra das suas projeções astrais em quarta dimensão ou em outras, né, porque a gente se divide aí. É... O que tá me vindo é... Chega uma hora que quando você realmente se observa... Sem parar de espelhar... Sem parar de entrar no automático... Sem dormir... Em pouco tempo você já entende o seu terreno... Eu sei como funciona... Então eu tô mudando meu ponto de vista... Eu não vou mais carregar nada... com tanto drama, peso ou dor... Eu vou escolher que seja tranquilo aqui... Ah, tudo bem... Eu tô tá super cansado... E eu tenho que lavar isso aqui... Não sei o que... É, tudo bem se, de repente, eu vou ter que enfrentar um parente partindo, morrendo, eu vou ter que aceitar. É, você vai mudando, você vai tirando o peso, ou até de uma doença que você descobre e fala, cara, o que tiver que viver, eu vou viver e tá tudo bem, eu escolho, que, eu escolho aceitar. E você vai aceitando, mudando esse paradigma. Então, limpeza, estando humano, que você tem que tomar banho, você tem que fazer suas coisas, você tem que se cuidar, cuidar do corpo físico essa faxina, ela é necessária, mas quando você faz isso que a Sandra falou, né, eu quero me inundar de amor, é tão natural que você faça as coisas com esse ponto de vista que é a sua essência, né, e esse ponto de vista não condena, não impõe ninguém a ser como você, quando você entra nesse limiar de querer catequizar a família inteira, você está sendo, tá sendo arrogante, amigo Desculpa, eu já passei por isso então eu conheço essa fase, faz parte, eu sei. É uma construção, a gente está saindo todos nós juntos da ignorância. Né? E, e a gente precisa se unir nisso, falando a real de cada etapa, né? que você vai aflorando, aflorando, aflorando. Então chega uma hora que você sabe como é a sua casa, mas você escolhe limpar com outro humor. Né? E todos os dias eu sei como eu funciono, eu sei como eu, eu gosto das coisas, eu sei o que sou, então eu me projeto sempre neste fluxo. Eu sei o que sou, e você é agradável comigo. E você é agradável com as pessoas, porque é tão bom me fazer bem que automaticamente eu vou, eu vou ser boa com as outras pessoas. Né? E aí você dá passagem para todo mundo na rua, deixa o povo atrás doido, é, pucinando, xingando ela. Gente, ela tá brava, ah, mas poxa, não tem nada a ver com isso. Aí você segue, porque você tá num outro lugar que te sustenta. Quando você não se conhece, você é automaticamente influenciado pela massa, porque você tá negando essas partes dentro de você, então você deixa válvulas conectoras no seu inconsciente. Por isso que te pega tanto, que você fala, Ai, só que tão incomodando, é você mesmo, não é o outro, não, Tá? É só uma, uma reflexão gostosa. Gente, que energia linda. A grande sacada é só se ver. É só se observar. E seguir o flow, a gente já sabe o que faz bem. Já sabe o que é bom para você. Já sabe que é bom tomar água. Já sabe que é bom comer coisas saudáveis. Já sabe que você não precisa estourar em alguma circo. Você já sabe. Agora a gente vai praticando. E vai sovando essa massa nessa... Seu áudio sumiu, Anja. Verdade, porque passou uma ambulância aqui. Ai, aí você... Tarde. Mas é verdade, é. a gente mesmo dentro da nossa casa, né, Marise? Não vai ter concordância com tudo. Não. Aqui a gente, assim, todo mundo tem fone de ouvido. Sim. Cada um vai ouvir suas coisas. Então, quando... Né? quer ouvir um negócio é. mais alto aí toquei, okay, mas espera o outro né? tá. onde o outro está, não vou incomodar se sabe que o outro não gosta fone de ouvido Então tem essa regra, porque é isso você não precisa concordar e eu passei muito tempo fazendo que todo, muito todo mundo concordasse hum, hum. É, fazendo concordar quem concordar. nunca, pelo amor de Deus é super normal a gente foi Obviamente. ensinado assim. Exatamente, para você conviver ali numa... Estou falando assim, as coisas simples do dia a dia, porque a, a, a gente precisa aprender no dia a dia, todo o tempo, dentro da nossa casa, dentro do trabalho, na rua, é aí que a vida acontece. É aí que a vida acontece. Então, a gente tem que trabalhar aqui. Algumas coisas vão, vão ter que ser combinadas com todo mundo sim tem marido tem filho tem não sei o que tem cachorro ok oh, combinar isso aqui é igual para todo mundo todo mundo tem que fazer essa parte vamos lá combinar. agora né o que fica fora ali do contexto para todo mundo ok mas aí a gente vai respeitar a gente vai entender é bonito é feio ok tá bom é, e aí fica mais fácil quando a gente treina em casa a gente treina no nosso ambiente menor a gente vê fora. E é muito interessante, porque tem pessoas né, é, que costumam ser mais legais fora do que dentro. Né? Também tem isso. Ah, o cara é super fofo no trabalho, é legal, amigo, todo mundo, né? E dentro de casa, uma relação insuportável. Então, assim, vamos ver o que, que tem aqui. Né? O que está que acontecendo? onde eu estou, eu preciso gostar daquilo, não, não precisa gostar não. mas eu preciso ver eu preciso curar em mim, eu preciso transcender aquilo, eu preciso ver onde está, para que eu possa viver harmonicamente e um dia escolher de repente, olha eu não, eu não preciso mais viver junto com essa pessoa né? nem com o pai, nem com a mãe, nem com o irmão e, e eu acho até que no livro ele fala isso, não é a viver com ninguém é, né? não precisa você não quiser não precisa morar com teu pai, com tua mãe, com teu filho não Eu, de vez, ninguém, nunca me disse isso né? mas é, você precisa estar bem com você e respeitar o outro pelo menos, é, é o mínimo é o mínimo e, é o mínimo. e você eles deixar eles fora exato exato o, o princípio é você com você por isso que as pessoas vivem em extremo conflito o tempo inteiro, mas se você aprender a entender essa esse respeito com você, seus problemas todos vão acabar. E aí, claro, tem tem muita profundidade nisso, que tem pessoas que ah, cheguei no respeito, mas quero manter essa esse personagem. Você pode, né? Como você pode ir muito fundo nisso e entender que dá para descobrir outros lugares de expansão. Né? Não tem nada certo. Cada um vai até onde acredita que dá para chegar, né? então assim, é, é maravilhoso, gente, é, nós estamos vivendo um momento que eu só peço, junto com os mentores espirituais, discernimento, né? não atrelem mais a palavra loucura sobre isso que vocês estão vivendo, tá? porque a egrégora da loucura, ela é muito densa, ela, ela não tem nenhuma coerência com essa expansão de consciência tão inteligente, tão amorosa e tão sábia, não tem nada de louco ser sábio. Não tem nada de louco é, querer criar um, um mundo mais harmônico, mais justo, mais equilibrado. Não tem nada de louco. É que, olhando a perspectiva, dá um pouco de desânimo porque a bagunça ela é muito grande, mas a bagunça está grande porque as pessoas não param para conhecer a si mesmas. Porque a partir do momento que você faz isso dentro, e cada um vai fazendo isso dentro, a gente vai chegar nesse lugar. Então, a correção não é de você para o mundo, se impondo com facas e trovões e forças radioativas. Não. Não. É dentro, elevando a sua consciência. É, é o estado de consciência que faz modular as nossas ações. E as suas ações... Elas são suas ações e o outro vai sentir a vibração e naturalmente cada um no seu tempo e aí a gente cria uma rede muito bonita que já está escrito para acontecer então só vive só deixa mas não imponham em suas casas que as pessoas façam o que você está fazendo pelo amor de Deus então, vocês vão estar tá usando a velha energia entendeu exato ah, e é isso e é, e é isso é em tudo em tudo, coisas muito simples, não precisa nem ser essa, é, essa crença do que você espiritualmente acha, não, é em mínimas coisas. É isso. Né? Vamos viver um, um, é, em acordo com o que é necessário para se viver bem, né, ter um convívio. Agora, o, o ter que concordar com a minha opinião, com a forma de, que eu sou, e, isso é, é uma é uma briga é, tão, uma briga de conceito tão, tão dura tão dura uhum. que leva uma vida inteira né, de ruptura quantas pessoas passaram uma vida inteira brigando por disputar quem está mais certo Sobre uma opinião, sobre uma, um fato, sobre uma é. ideia. E o quanto aquilo afetou gerações, pessoas. Assim, é, uma, é uma espalha, né? Isso. E a gente viveu isso na né? Nos nossa, nossa vida pregressa, na nossa ancestralidade, tanto o que aconteceu. Agora vamos parar esse negócio de brigar, de lutar. Disputar, acabou. Não precisa mais. Né? Não precisa mais isso. E a gente é, precisa viver, experimentar isso no nosso dia a dia. Acabou esse negócio de guerra, de disputa. Acabou. Mas é com a gente primeiro. Dentro acabou. da gente. Acaba acabou. dentro da gente. Até no desculpa assim que cortou achei que você tivesse terminado pode não, falar E aí não... não não eu acho que era enfim continua continua vai lá não é só... não quero te atrapalhar no, no próprio livro fala que se a gente é... e concordo tá gente tem essa canalização é muito forte assim é não tem como não concordar com, com amor e com liberdade não dá na liberdade que eu digo mental e emocional tá é, eu falo porque tem gente que puxa para um lado puxa para o outro e não eu digo liberdade de ser solto né que ele fala assim é, se a gente se inserir no meio social olhando o outro como uma alma sagrada um deus experimentando uma história Ninguém mais brigaria um com o outro. As pessoas se ouviriam com respeito. Né? Opa. Claro que eu entendo a dinâmica que a gente tem hoje. Né? A dinâmica que a gente tem hoje é de uma situação bem desafiadora no planeta. Né? Da vontade de pegar, abraçar todo mundo, os refugiados, pegar, por dentro de casa. Mas você não sabe a história por trás. É, porque ainda tem uma dualidade de desconfiança, de pessoas que matam, que roubam, que estupram. Não é? E, como saber? Então, assim, é, como, como saber? Então, o que ele fala é, é só você olhar com essa perspectiva, é um alguém experienciando uma circunstância. Eu sei que esse lugar está muito denso, e essa pessoa está distante, longe, nem acordou ainda para quem ela é, mas eu posso fazer essa construção ou se encontrar aqui dentro e compreender profundamente, não de lá e é passar mal, não é isso, mas entender que a vida automaticamente vai mostrar direcionamentos para aquele outro eu, né? e ele vai se ajustar. Você não, Você não tem essa prerrogativa aqui na Terra de ajustar ninguém, o autoajuste ele é natural porque todo ser que está experienciando ele busca esse lugar inconscientemente também e mais dia menos dia mesmo em situações uh, mentais e emocionais brutais um dia a luz vai voltar a brilhar ali então não estou dizendo que é certo esse lugar tá? Essa, é, é, é, visitar essas, é um lugar difícil Lógico que é, ainda mais vivendo num planeta onde tem tudo isso. Né? Mas a gente olha e fala... A gente precisa saber atenuar essas forças. Né? E não entrar nesse, nessa essa briga. Porque é uma frequência baixíssima e ressoa em você. Então você olha sobre um outro ponto de vista, porque você já se reconhece num outro lugar. E esse seu outro lugar vai te proteger de todas as formas. Porque com quanto que você condene, você... Você me igual, por mais que você fale, mas eu sou íntegro, sou sei o que, mas você está julgando. É. Você está na mesma eu... faixa frequencial. Me veio aqui, Marise, é... isso, né? É uma, eu, eu vou até trazer uma um fato histórico que está acontecendo essa semana no Rio de Janeiro, que é, é... o fechamento de um hospital manicomial, né, lá na, no Rio de Janeiro, na colônia Juliano Moreira. foi fechado o último hospital. E é uma, eu sei, né, minha irmã trabalha lá, e, enfim, é um trabalho de muitas décadas, né, isso é uma conquista muito grande, né, para a sociedade. Eu acho que é uma conquista que mostra para nós que o ser humano está caminhando, né, a gente, a nossa evolução, esses sinais. É, e aí é, é, esses lugares são uma das provas né, do, do que nos mostrou o quanto ser diferente levava você para um lugar muito cruel, né? Essas pessoas que porque elas pensavam diferente, elas viam coisas, ouviam coisas, simplesmente elas tinham um, um quadro depressivo, elas tinham uma tristeza, ninguém entende. Então vamos fazer o seguinte. Vou me livrar dessa criatura aqui. Ela é maluca, ela é estranha, e assim, pessoas, muitas pessoas estiveram nesses lugares uma vida inteira, 60 anos. 50 anos lá. É, sendo maltratadas, assim, realmente, né? Excluídas, é, deletadas, né? É, pessoas, em, enfim importa elas são incríveis gênios o simplesmente ela é um ser humano mas ela era diferente e o que é, é, nós como sociedade fizemos não só esse é só um exemplo é, né entre nós nós fazemos essas nós nós temos essas fogueiras hoje tem a fogueira da internet né a gente queima Sim, o outro é cancelado é todo, né e, e, e, e maltrata e, e falar posta alguma coisa então o quanto é, o ser é, diferente do que a gente acredita, do que a gente, do, a gente julgar, a gente é, pode por essa via se a gente não se vê, se a gente não compreendo, eu não compreendo, mas ok, eu não sei o que, que é isso que ele está sentindo, mas tá bom, então eu vou ficar por aqui, eu também não vou ser contundente, eu não vou maltratar, eu não vou julgar, porque eu, eu, eu tô, às vezes eu não sei, e realmente eu não sei né? o sofrimento do outro eu não acesso mas então eu vou ou acolher ou então não vou entrar nesse lugar é, e aí é quando a gente se permite né, é fazer esse trabalho em nós do amor a gente pode até não entender mas a gente simplesmente solta, libera a gente não vai maltratar a gente não vai excluir. A gente não vai dizer para alguém, ó, vai lá, é, detona lá então, já que eu não vou detonar, detona por mim. É porque também tem isso. Às vezes a gente é, autoriza que um outro faça em nosso nome. Né? Então é, é muito importante, eu, eu vejo que a sociedade, que né, a gente, a gente tem, muita gente fala, Ai, mas só está piorando, mas tem o um olhar. Não, não está, a gente está avançando muito, a gente tá avançando é muito trabalho, isso não, isso não se constrói, né, esse, esse movimento mesmo que eu falei, são décadas de muito trabalho, de consciência, né, de tem muito mais pela é frente, muito né? mais, é, e a gente está nesse movimento, gente, a gente não precisa estar tá numa instituição, a gente não precisa estar tá num lugar com um monte de gente, a gente tá precisa estar na nossa casa cuidando da gente, na rua cuidando do cuidando de, de olhar para tudo e, e, e estar em paz e, e manter a paz. Só isso, a gente não dá margem para que o outro avance. Não mesmo. É simples assim. É pode esse ser. movimento que a gente precisa simplesmente ter consciência de pelo menos esse. É óbvio, você quer fazer mais, Você pode fazer mais, vamos lá, bota a mão pode. na massa porque tem gente, né? É, fazer, cada fazer um vem. É. Mas ok, é. Se a, gente só, se a gente só fica em paz, mantenha a paz, emana amor, é, a gente está fazendo já muita, muita, muita coisa. Disse bonito, meu amor, é isso. E de tanto você se manter, se manter, se manter, as oscilações acabam e você só é. Porque como você para de negar tudo que existe dentro de você, que o mundo ecoa dentro, você só vai dizendo sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. sim e você é um verdadeiro sim de amor e respeito dentro de você. Né? É, todo mundo vai chegar. Só que a gente precisa começar. Né? E como a maioria que já começou é tão gostoso, é tão lindo de ver, o que eu sinto do grupo é que... Ninguém está mais se mascarando. Eu sinto vocês sendo revelados para vocês mesmos. Só um toque de alguns mentores espirituais, principalmente das pessoas que estão aqui assistindo. É, cuidado com aquela condenação. Ai, mas eu ainda faço isso. Tem uma outra forma. Vê se cabe para vocês, se funciona. Ao invés de pensar eu ainda faço isso, tudo bem. A gente vai seguir por um outro caminho. Eu estou com você. Vai aliviar os recônditos de autocondenação e você vai fluir mais rápido nesse direcionamento. Chegar nesse lugar de novo. Tá, desculpa se eu tô repetitiva, mas é porque vem o canal e eles falam que então a gente vai repetir até morrer. Tudo bem, se precisar. E se avançar, a gente muda a retórica. <risos> gente transcender não é uma meta você já é é uma questão de percepção lembra disso o que existe, existe é porque a gente ainda está usando a energia antiga de condenações do eu tenho que eu não tenho que nada se já sou se já sou e escolho o amor eu vou usar esse amor para ser a minha parceira e aí nessa parceria eu trabalho em equipe dentro de mim e não me repartindo é isso que vai trazer a sua a sua carta de liberdade é você mesmo que se tira essas retaliações contundentes né, dessas críticas ou dessa falta de visão do eu né? não se condene nunca não se critique nunca, não se julgue nunca, não se menospreze nunca. Eu falo para mim, você está proibida, meu amor. Aí o meu outro lado fala, mas por quê? Porque eu tô me amando demais, é tão injusto estar tá falando. Nós somos, nós somos criadores, como que você pode fazer isso? E aí a outra parte, sério que eu sou? Tô, tô te falando, mas aí é uma conversa sem briga. A gente até pouco tempo se martirizava, não posso fazer isso, não posso falar, ai meu Deus, vou falar na internet, tem que falar corretamente, tem que... que estar com o cabelo arrumado. <risos> ah, você tem que ser quem você é. Você está colocando um enfeite no cabelo para quem? Porque você sente ou você foi induzido? para isso. Você está trabalhando em terapias holísticas, por quê? Porque você entrou na moda ou porque teu espírito quer? É uma pergunta que eu te faço. O que, que você quer? Não entra na onda. De nada. É você. O que você quer. Não vai na tempestade que vem. É ouvir você, porque não tá certo só ser terapeuta lixo Não tá certo só ser CEO. Não tá certo só ser o porteiro-padeiro, como a gente brinca aqui. Pá. Tá certo pra você o que você quer. E tá tudo bem. Gente, não se confundam com a onda. Usem a onda pra se olhar. É o teu jeito. É a tua vida. É o teu jeito que você escolhe respirar. É, ai, porque é lindo todo mundo sorrir. E se você não gosta de sorrir? E se a sua essência é mais centrada? Será que a Terra não precisa de um alguém centrado como você? Será que já não tem sorrisos demais? E, e para você tudo bem ser de vez em quando? É errado você ser tímido? Imagina que bobo alegre que seria todo... A gente precisa da mistura, não vamos desvalorizar os mais tímidos, todo mundo tem uma essência perfeita, somatória, números, são números perfeitos, brilhantes, que trazem o que a gente precisa, tem os mais sérios, tem os mais comandantes, tem mais os fofoletes, é a sopa, como o Cryon fala, Respeitem os ingredientes da vida de cada personalidade. Não tente ser uma pessoa que você gosta. Aprenda a gostar de você do jeito que você é. Aí você vai passar a sorrir sozinho. <risos> isso é maravilhoso. Isso. A escolha ser quem te faz feliz. Exato, exato. Eu, porque se você sente você tem uma, uma ação, uma atitude, você sente aquilo te contra eu te fez mal. Ok, é. olha e fala, pô, peraí. E outro dia eu tava andando na rua, sei lá o que, que aconteceu, seu f... um pensamento, um ju... julgamento Tava andando na rua e falei, chega, hein? Vamos <risos> <risos> parar! <risos> Acabou aqui agora. Você sabe, <risos> você... <risos> foi tão legal o que você falou. Eu acho que, sei lá quanto tempo faz, teve uma época. Vixe, menina, foi tanta coisa, porque aí vem numa turbulência, você começa a ver, você vê todas as feridas sangrando, né? E aí eu comecei a olhar muito para todas elas e até pensamentos que ficam, aquela, aquelas picuinhas que a nossa mente tem. É, Aí teve um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na praia, eu estava indo para tomar banho. Quando eu fui para o banheiro, a mente, eu e eu ei! Para, meu! Pelo menos, vai ficar até quando assim? Eu não vou desencarnar com esse tabu pra resolver? E aí, de novo, e de novo, e de novo, ficar numa picuinha, quando é que você vai crescer? Menina! Você tinha que ver o cérebro fez assim. Você tá brava? Eu tô, tô de saco cheio dessa reação química. Não! Tô brava com... Mas eu falei como se fosse uma mãe de mim mesma. Foi gostoso. Aí a mente... Sabe o que a minha mente me falou? Você tem um outro caminho? Sempre tem. Aí quando você não, ficar, não parar com esse kirikiki, corococó, purupupu, eu não vou conseguir sentir o que eu preciso fazer. Para! Aí parou, eu fui tomar banho enviando o reiki para pro planeta. Aí comecei a falar, agora eu vou ditar a ordem, hein? Ela, tá bom, vamos lá. Falei, o teu melhor, pro nosso melhor. Ô! Oh. O que, que a gente vai fazer aqui? Eu tomei uma decisão. Eu falei, em cima dessa decisão, nós vamos escolher não julgar mais. Nós vamos escolher não espelhar mais. E todo dia... Ah, aí ela vinha. E se eu não consigo... Existe não conseguir, sendo que eu já estou conseguindo não conseguir? É verdade. então, assim, não conseguir é estar conseguindo. Um resultado, porque se eu estou criando, eu escolho o que eu não consigo, né? Aí, minha gente, aí foi um trabalho, porque quando ela queria, que, que, que, que aí eu já venha. lembra do que a gente conversou, Ah, aí de novo, acho que levou uma semana, olha como é, quando você, oh, e aí, gente, é maravilhoso, que acaba, o, o, o conflito é só você com você mesmo, ele acaba, você para de ser dois, você é um, vem cá, reunião. Empresa, reunião. Espera aí, o que, que é? Vamos lá, o que, que foi que você sentiu? Nossa, veio de fora? Hum. Conversa, gente. Quanto mais se fizer isso, você vai parar de perder o controle. Vocês perdem ainda o controle e eu falo por mim. Eu perdia porque eu negava a mim mesmo você vai começar, não é controle de posse, tá? É controle de nivelamento no amor na sua essência, nesse sentido. Equilíbrio, palavra controle não é legal. Equilíbrio, não é que não é legal, é, enfim, vocês entenderam, equilíbrio. Qual é o meu equilíbrio? Não tá equilibrado isso aqui, então sou eu que tô com o fio solto. Vamos arrumar esse fio. Pensa nisso, tá bom? Ai, ah, obrigada. Que gostoso. Muito bom. Muito bom. Que, é que, muito toda, bom. que toda a terra receba e já está recebendo nesse momento. Muitas mentes que procuram mais. Aqui não é só para quem vai assistir ou assistiu. É, a gente está trazendo uma troca de dados, como se fosse um download para o efeito rebanho na consciência coletiva. Então, você essa, e todas as pessoas que que aqui estão a gente trouxe muita contribuição, tá? Para uma boa porção aí do planeta Terra. E qualquer um mesmo do outro lado do planeta que ressoar com essa informação, essa informação vai chegar de alguma maneira até elas. Né? Porque todo mundo o é. A sabedoria está para todos. É só levantar o dedinho, minha casa, telefone. Cansei disso, e mudou a anteninha do GPS, que tudo muda tá bom, gente, obrigada Sam, você é linda te amo obrigada um beijo, amo obrigada Deus. muito obrigada, sem vocês não tem isso não tem, então, são, são vocês não sou eu, a não gente. é a Sam não é só a espiritualidade somos todos nós juntos, nessa né, é, é isso então, quero agradecer a todo mundo, a Terezinha, a Elisete, a Ana Paula, a Natália, a Letéia, a Patrícia, a Lu, a, a Cecília, a, deixa eu ver, a Simone, a Denise Arruda, deixa eu ver o que é mais, a Fernanda, a tua gêmea, a Linda, a Val, a Valzinha, a Cláudia, o Diniz, o Antônio, o Fernando, o Fofo, Ana Paula, a Tati, o Luiz, o Almir, o agradecendo você pelas palavras do São Germão que ele usa. Ele é um fofo, ele é demais. Todos vocês, gente. A Esther, a Regina, que estava aqui também. A todos vocês, gente. Muito obrigada, de verdade. Um beijão. E logo Beijo. a gente se vê. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.